Isso! Olha só! Agora aqui é um jogo de duplas. Errou o primeiro, tem o segundo. Lembra da regra? Play! Split! Não tem problema, vamos de novo! Ponto! Quanto ficou? Quanto? 0,15, não é? Quanto? Mas quem que saca agora? Quem que tá sacando? É o Guilherme Então só ele saca Até o final do game Aí Agora troca de lado agora manda com o Guilherme Quem que recebe? Não, Duda, fica aí Quem que recebe? A Duda Vai, saca na Duda agora. Play. Pode fazer, Pode fazer mais perto. Você é um troféu. Play. Valendo. Uh, de novo. Tem bolso? Põe bola no bolso. Ou então põe bola no short. Split. Play. Valendo. Fora. Vai matar passarinho assim, hein? Quem que saca agora? O Guilherme. Quanto ficou? Zero. 15. E agora? 15 iguais. 15 iguais. Play. Quem recebe? O João. Vai para trás, João. Vai, Gui. Boa. Valendo. O ponto. Ponto do. Aqui. Quanto ficou? 30A. Tem que fazer o que agora? Trocar de lado. Isso.